Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, sobre a preocupação talvez que passa dentro de você nesse momento, a preocupação com o dia de amanhã. Também quero expressar através de uma passagem bíblica os cuidados que o Senhor Jesus tem com a nossa vida, que às vezes nós nem percebemos. 1 Reis 17, versículo 2 diz assim, Depois veio a Ele a palavra do Senhor, dizendo, Vai-te daqui... E vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, Ribeiro de querite que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Vamos entender o cenário antes de chegarmos nesse versículo. Antes desse acontecimento, por volta de 350 anos antes disso, Josué, o sucessor de Moisés, ele já havia escrito havia decretado para que o povo de Deus não se casasse com pagãos ou com mulheres pagãs que serviam a falsos deuses, mas sim que o povo se casasse com o próprio povo. Nesse período específico aqui de 1 reis 17, o rei Acabe, que era o rei em questão, ele se casou com uma pagã que servia ao suposto deus, suposto deus do clima chamado Baal e o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, estava sendo trocado na mente do povo por um falso deus. Agora, no versículo primeiro desse capítulo 17, a Bíblia diz que ousadamente o profeta Elias chega vendo em uma das festividades pagãs, uma festividade de orgias, sacrificando inclusive crianças a demônios, o profeta Elias chega e dá um decreto e ele diz que, segundo a palavra dele, por um período de tempo não ia chover sobre a terra. Por que isso deveria acontecer? Justamente pelo que eu falei, para que eles parassem de acreditar nesse falso Deus chamado Baal e começasse a acreditar no Deus Criador dos Céus e da Terra. Após esse decreto, surge o versículo 3, onde Deus ele ordena para o profeta que ele se levante, siga em direção ao Oriente e que ele fique agora escondido, escondido no ribeiro de Querite que fica junto ao Jordão. Talvez é a situação que você se encontra, você tenta ser fiel a Deus, tenta fazer tudo certinho, é honesto com todas as pessoas, e talvez existem tantas preocupações na sua mente, achando que vai faltar no um dia de amanhã. O que eu vou ter para minha família? Será que a minha empresa vai vingar? Será que eu vou ter emprego com esse caos que se instaura cada vez mais no nosso país e em tantos outros períodos de eleição? O que eu faço da minha vida? Será que Deus realmente vai cuidar de mim? Será que Deus tem tempo para mim? Sim, nós vamos ver aqui que de uma maneira muito sucinta, muito precisa, Deus cuidou em todos os detalhes do profeta. A nação pelo pecado da nação sem chuva mas deus ordenou que ele fosse para o ribeiro de querite mas veja o ensinamento do ribeiro de querite porque o ribeiro de querite é o lugar onde deus vai te sustentar escondidamente durante a escassez mas eu consigo entender que pelo que nós lemos que os olhos do profeta ele enxergava o jordão aqui está o ribeiro de querite o um momento em que você não pode reclamar, porque tem momentos que são assim mesmo. Deus vai te manter, te sustentar, mas às vezes não é momento para prosperar. A prosperidade está no Jordão e às vezes nós, afoitos que somos, queremos já logo dar um mergulho no Jordão. Mas Deus disse, fique no querite, porque no querite existe um endereço. Que endereço, meu amigo e minha amiga? O endereço da provisão. Talvez você não reparou na conjugação do verbo, mas está escrito assim, eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Não está escrito eu vou ordenar ainda, talvez algum dia eu mande a provisão depois de tanto você orar. Não, não, não. Você precisa entender que a fase que você está passando, talvez cheia de preocupações financeiras, já existe um decreto a teu favor se você é fiel a Deus. Você precisa aprender a descansar em Deus e seguir a rota certa. Porque se Deus disse que era no ribeiro de Querite que tinha provisão, que ele ordenou os corvos para que ali sustentasse o profeta, imagine se ele tomasse a decisão de ir para o Jordão, porque o Jordão é maior, o Jordão prospera mais, o Jordão é a terra das oportunidades. Imagina se você sai da jurisdição de Deus, imagine isso, Deus ele providenciou já o alimento certo, a medida certa para que você não experimente dessa escassez você inclusive pode ver a escassez como o profeta viu, ele viu a escassez, mas ele não, ele não experimentou daquela escassez. Então por que, que muitos não conseguem viver a provisão de Deus? Porque talvez estão saindo da jurisdição de Deus, estão indo totalmente numa rota contrária que Deus mandou, Deus disse, vai por aqui, porque por esse período eu preciso te esconder. Não é momento de aparecer, é momento de esconder. E as pessoas não conseguem entender isso em Deus e querem empreender em período de caos. E aí eles fogem da provisão de Deus. E aí começa a colocar a culpa no diabo, colocar a culpa na economia, coloca a culpa em, na política, às vezes até em Deus. Mas na verdade tudo que precisa é você seguir a rota que Deus estabeleceu para a tua família. E tudo vai dar certo no final. O versículo 6 diz... Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Agora veja um período que você precisa aprender. Mesmo nesse período escondido com a provisão de Deus, vem um novo ensinamento e um novo nível. Diz assim, E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ah, que desespero, meu Deus! A minha provisão era a única coisa que faltava para mim, era a minha segurança financeira, era a minha casinha, era a minha poupança no banco, era, era o único, último dinheiro e agora o que vai fazer? O querite se secou. Se você estiver dentro da jurisdição de Deus, quando se seca, quando se fecha uma porta, é porque Deus vai abrir uma porta muito maior. Você precisa acreditar, digita aqui nos comentários, diga, diga aqui para mim, aqui, eu acredito, pastor. Diga aqui, eu acredito que Deus tem uma porta maior para mim. Se uma porta se fechar, Deus vai abrir uma muito maior, porque Deus não deve nada para ninguém. Se você estiver dentro da direção de Deus, ele, você está contando com os cuidados, com o favor do Senhor, com a graça do Senhor. A Bíblia diz na sequência que quando o ribeiro se secou, eu fico imaginando a tensão do profeta vendo o ribeiro se secar e, e talvez pensando e falando para Deus, Deus, eu vou beber do que agora? Foi o Senhor que mandou eu vir para cá, foi o Senhor que mandou eu tomar essa decisão, foi o Senhor que mandou eu congregar nesse lugar, foi o Senhor que mandou eu morar nesse lugar e agora o ribeiro se secou, o que, que eu faço? É porque Deus tem uma porta muito maior e essa porta vai fazer com que você seja abençoado, mas também abençoe outras pessoas. O próximo versículo diz assim, no versículo 8. Então veio a palavra do Senhor. Olha o então. Por que então? Porque a porta que Deus tinha aberto para ele foi por um período. Agora Deus permitiu que se fechasse para que ele avançasse num novo período, um novo nível com Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Levanta-te. A pessoa só pode se levantar se tiver cabisbaixa, né? Imagina o profeta triste aqui, ah, tá dando tudo errado na minha vida de novo. Deus diz para você, nesse momento, agora me escutando: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Olha de novo a expressão: e eis que eu ordenei. Não é ordenarei no futuro, é ordenei. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. O decreto já está estabelecido. As bênçãos do Senhor talvez já estão nas regiões celestiais. Porque a Bíblia diz que nós temos no Senhor o amém, nele o sim e o amém. Existem mais de 3.500 promessas descritas na Bíblia. Por isso, se você estiver no propósito de Deus, encaixado no centro da vontade de Deus, Deus vai providenciar o necessário para você se manter no tempo da escassez até que Ele abra uma porta maior, para que essa porta maior você possa abençoar pessoas ele já tinha até ordenado, talvez o profeta está aqui desesperadamente enlouquecendo, pensando o que, que eu vou fazer da minha vida, e Deus já tinha até tocado no coração de alguém, talvez Deus está até tocando no coração de alguém para te abençoar nessa situação já, você precisa descansar em Deus, confiar em Deus, e o mais importante de tudo, estar ligado inteiramente no centro da vontade dele, porque esse é o propósito, é nisso que você tem que se basear, será que eu estou na vontade de Deus ou não? Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida ou não? Por isso, será que a situação que você está, né? porque você se apegou tanto ao passado, tanto talvez ao ribeiro de querite que se secou, por que, que deu errado? Como eu queria que desse certo? Eu não quero um novo, um novo período com Deus. Quem sabe se você aceitar agora o desafio de Deus, confiar em Deus que Ele supre tudo todas as coisas, meu amigo, se ele cuida da natureza, se ele cuida inclusive do, do campo, se ele cuida dos pássaros, ele não vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança de Deus, se você se considera um filho, uma filha de Deus, que já entregou a vida por inteira a Jesus Cristo, não há o que temer, ele te ama mais do que um pai e uma mãe amam seus filhos. A Bíblia inclusive fala isso, que pode uma mãe se esquecer dos seus filhos. Todavia, Ele diz que jamais vai se esquecer de você. Agarre-se essa palavra, anime-se e comece algo novo com Deus. E lembre-se que quando uma porta se fechar, é porque Deus vai abrir uma muito maior para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Também eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais, abençoe outras pessoas. E também se gostou, deixe o like, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tchau, tchau.